E aí, Rafa, tudo numa boa? Olha que tá mais uma vez aqui. Hoje a gente veio falar sobre um outro assunto delicado, né? A Sim. gente é cheia dos assuntos <risos> delicados, dos assuntos polêmicos. <risos> Exatamente. A gente veio falar sobre pais separados. Como lidar? Como lidar? Quantos anos de tinha quando seus pais se separaram? Eu tava indo pra oitava série. Quantos anos? Uns é. nove? Dez? Por aí, É, eu tinha mais não ou menos sei, 9, a gente tá anos. velha, Sim. nem se lembra, a gente é, não é, lembra de... de... o meu Então, meus pais suparam quando eu tinha 15, então eu já era um pouco mais grandinha E acho que o que foi mais difícil pra mim é que eu fiquei com real bode e raiva do meu pai Eu entendo que tipo, eu tinha 15 anos, foi só uma fase, tipo, hoje a gente se dá super bem, uhum. sabe, não, não diz tudo possível <risos> Mas... Tipo, essa é uma coisa que eu me arrependo muito, sabe? De. Enfim, é óbvio que eu não tinha maturidade pra lidar com a situação, porque, mano, quando a gente é ia gente é muito mais difícil. Uhum. Mas, tipo, eu jamais faria isso com ele hoje, sabe? Eu fiquei. Eu lembro que eu fiquei três meses sem falar com meu pai, incluindo no dia dos pais. Acho que esse foi o pior, sabe? No dia dos pais, ele me ligou, ele queria super falar comigo. Eu tava, tipo assim, com muita raiva que eu tinha saído de casa. E eu, tipo, desliguei na cara dele e fala assim, meu, eu não quero falar com você, porque tipo, você fez foi errado. E fiquei, sabe, muito, muito. De bode, sabe? Fiquei puto com a situação. Hein? Mas era uma coisa que tava sob meu controle. É. Não tinha nada a ver comigo. Tipo, mano, é um casamento que meu pai já com a minha mãe, sabe? As coisas, é. é muito engraçado também. como as pessoas encaram coisas é, de jeitos diferentes, né? Porque eu falo e eu sempre falei que meus pais ter se separado foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não, mas eu também acho. Isso hoje, hoje eu acho. Que... Não, mas eu sempre achei isso. Hum. Tipo, eu achei bom porque eles brigavam demais e cara. Nossa, aguentava Eu era um pouco maior, maiorzinha, né? Eu lembro que tipo na hora é que foi uma cena meio novela, assim, sabe? Tipo, meus pais começaram a se matar, e meu pai pegou toda a roupa dele colocou no carro e foi embora pra nunca mais voltar, sabe? Uhum. Eu lembro que na, na, na hora eu fiquei vendo aquela cena e eu não conseguia nem chorar, sabe? Porque, tipo, tava sendo tão desgastante aquela relação pra todo mundo, sabe? Então eu fiquei tipo, meu, tudo bem, acontece. Óbvio que eu fiquei puta com meu próprio porque ele fez um monte de merda. Mas, sabe? É. Eu fiquei tipo, ah, Mas eu acho que eu também eu encarei desse jeito porque você viu as coisas acontecendo, né? Muito diferente. Sim. Muito desgastante pra gente, né? Crescer vendo essas brigas e essas Sim. coisas e não sei o quê E depois quando separa, para, as, a, ambas as partes ficam mal, né? Nossa, eu vi a minha mãe chorando e eu ficava, mãe... A gente acha que a gente é super capital na situação, é. né? Tipo, é um casamento, tipo, de anos, mano, né? a gente não faz ideia de como é. Eu acho que eu fiquei de bode do meu pai um uhum. tempo, porque eu morava com ele e eu era tipo filha única e tal. Eu nunca fui mimada, né? É. Mas o meu pai tinha um carinho grande comigo, porque eu Sim. era criança, então tipo, eu fazia merda, minha mãe não podia me bater, que meu pai já. Ia hey, não sei não, quê. E quando meus pais separaram, eu fui uma época bastante pra casa dele. E eu não sei se foi na época que ele começou a namorar também, não ocupa é a namorada dele, não é culpa nada disso. Mas eu, eu lembro que a gente ficou muito tempo sem se ver. Uhum. E isso me machucou muito, porque meu pai simplesmente parou, eu parei de ir pra casa dele. Sempre que eu falava de ir pra casa dele, ele nunca tava em casa. Fim de ano ele sempre passava com, com pessoas e que, sabe? Pra mim não fazia sentido estar tá, junto. Uhum. então eu parei de ver o meu pai, eu não passava dias com ele. Meu, eu não passo. Dia dos pais com meu pai uhum. E meu pai é super ah, de boa cabida, vai viajar, vai fazer as coisas, não sei o que Mas quando, quando eu era mais nova isso me pegava muito, tipo, putz, e meu pai? Onde meu pai tá e não uhum. sei o que Porque foi muito, foi muito do aqui pro tipo, cada um no seu canto Acontece muito na real né, tipo, tanto que hoje estou aqui Tipo, minha família que era tipo, todo mundo junto na mesma casa, cada um uma diferente agora é. eu percebo, quando eu chego um e-mail tipo assim, mano, meus pais estão te divorciando, minha vida vai acabar e tipo, mano, não vai. Sério, eu sei que nesse momento pode parecer a coisa mais triste da sua vida. Porque em muitos casos é, realmente é, sabe? É. Tipo, às vezes, sei lá, é porque pra gente, como nossos pais sempre trataram foi um, meio que um alívio de certa forma. Mas tem gente que tipo, mano, os pais tipo, super se amam e de repente resolvem que não querem ficar juntos é. sabe? Daí rola toda aquela treta de onde vocês vão morar e a gente quer mudar. Então, às vezes é um desgaste muito grande. Mas, mano, pensa que, que sempre é só uma fase, sério. É, com o tempo as coisas se encaixam muito, vão tipo, muito pro lugar dela, sabe? Uma coisa que eu acho muito importante, muito importante mesmo, que eu vejo acontecendo tá. tipo, Se o seu pai ou sua mãe era um filho da puta com você, de boa Mas, meu, se ele não te fez mal nenhum, é muito importante você entender que a relação era, é, é dos Exatamente. dois Exatamente São coisas deles, é filho da puta, mas você não pode se envolver nisso não Eu sei que quando mexem com a nossa mãe, é um bagulho muito tipo assim <risos> Mas, mano, na minha concepção, pai e mãe têm a mesma importância. Exatamente. A minha mãe não é mais que meu pai, e meu pai não é mais que minha mãe. Nossa e eu assim. vejo muito isso, em gente cagando pro pai, porque a minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe não sei o quê. Uhum. Não, a gente não sabe como é a relação deles entre quatro paredes, a gente Exatamente. não tá tanto tempo junto. A história que eles viveram muito antes de você nascer, inclusive. Exatamente. Acho é. que o principal de tudo pra lidar com, com a separação dos pais é... Tenta absorver o mínimo possível dessa relação. É estressante porque você vai ter que mudar de casa, você vai ver a sua mãe mal. Mas, mano, são sentimentos, que, são sentimentos dela ou dele que não tem o que a gente fazer. Eles precisam sentir pra, pra se calejar e pra superar. Então, tentar ficar o mais na paz possível. Assim, toda vez que eu vejo alguém tá fazendo a mesma coisa que eu fiz, que eu, tipo assim, ficar sem falar com o pai, porque, enfim, desgastou a relação, eu fui com raiva dele. E hoje em dia, eu pensei, tipo, mano, eu nem teria por que eu fui com raiva do meu pai na situação. Hoje, mas na hora eu fiquei, sabe? É... Eu sempre falo assim, mano, não, não deixa ele pior do que ele já tá, sabe? Eu fico imaginando, tipo, caralho, como eu fui filha da puta, não pode tava saindo de casa Ele deixou, tipo, todos os filhos à casa, sabe? Ele tava começando a vida do zero de novo e eu fui ainda mais filha da puta De não falar que ele não dei o menor suporte, sabe? Mano, não faz isso, sabe? Eu me arrependo real de ter feito isso, real mesmo, assim Então, se você tiver nessa situação, não fica com raiva, não fica com bode As coisas vão se ajeitar E a queria é muito que alguém eu... falasse isso pra Exatamente. gente Exatamente! Né? que alguém chegasse mim e falasse: assim, Meu, não fica com raiva do seu pai, ou a situação. Vai passar isso, você chama o cara depois. É, Basicamente. a gente tem que dar assistência sem absorver o sentimento da pessoa. Tipo, eu não posso ficar com ódio da pessoa. Meu, a relação não tava dando certo. E até que ponto você se permite levar uma relação infeliz pra fazer a outra pessoa feliz? Exatamente. A gente vê os pais embora não sei quem, quê, mas, mano. Pra ele já deu Eu e... E, e quanto tempo eles vão ficar empurrando com a barriga por tua causa, cara? Exatamente. Fala sério. A última coisa que eles querem é te ver triste, etc e tal. Então, mano, eles vão empurrando com a barriga o máximo que deu. Ua. A gente... Hoje tem cabeça suficiente pra entender que, assim, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver, a gente não tem que se meter. Não tem a ver. Cada um tem sua vida, cada um tem seu caminho e não tem o que a gente fazer. Se força a achar que esse relacionamento tá te fazendo bem, mas na verdade tá sendo um relacionamento o quê? Abusivo! Ah, super abusivo! E a gente tem que tomar cuidado com isso. Mano, tá achando que tá ruim? Larga, meu! Exatamente. Eu, eu sempre penso assim, quando alguém fala assim, ah, eu não sei se eu quero ficar com a pessoa, eu falo assim, mano, então você não quer, porque se você quiser, ter a certeza. Exatamente. Eu sempre acho, tipo, exatamente eu, eu, eu não sei muito bem, então você não quer, porque se você quiser, é real, mano, você ia ter, é aquilo, sabe? Eu quero, é, exatamente isso. Eu sempre acho isso um bom divisor de águas, acho que mais ou menos, não é 100%, então já não é suficiente, Não, entendeu? é mesmo. É isso, espero que vocês tenham gostado qualquer aflição no coração, nossas redes sociais estão na tela. Eu vou deixar o nosso e-mail aqui também na <risos> descrição do vídeo. você pode me falar com a gente, que a gente conversa, a gente abraça, a gente chegue. E tem vídeo a no meu canal. Não me esqueçam de lá. Não, não esqueçam tá tudo aqui, tá no, caso, no canal dela, que tem muita coisa maravilhosa. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.